Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Arte de Mudar. Eu sou a Dani Mangini, a sua professora de yoga e de meditação. A minha missão é levar até você o conhecimento milenar do yoga para a sua vida prática e diária eu te convido a se inscrever aqui no canal Norte de Mudar e ativar também é, esse sininho que tem aqui por baixo porque assim você vai receber todas as notificações dos vídeos novos das meditações, das aulas de yoga e dos conselhos hoje eu vou compartilhar com você uma descoberta que eu fiz sobre o aroma patchouli eu percebi que esse aroma patchouli chama muito a minha atenção então eu fui buscar o porquê, né? quais eram as propriedades desse incenso e acabei descobrindo que ele tem propriedades no campo místico, emocional esse aroma, ele me remete a uma sensação de esoterismo e é um olor que me agrada muito. Ele ainda ajuda a trazer força para quem busca objetivos claros e sonhos. E em muitos templos, esse incenso é usado em defumações, porque acredita-se que ajuda a centrar a mente antes das meditações além de conectar as pessoas com a força da Terra. E é por isso que eu resolvi falar do Pacholi aqui hoje, nesse vídeo. Porque esse incenso ele pode te ajudar muito, tanto nas suas práticas de meditação como também de Yoga. Esse aroma ele ainda tem um efeito calmante e estimulante ao mesmo tempo. E os seus benefícios medicinais incluem também o plano psicológico, sendo muito utilizado na aromaterapia por exercer uma dupla função de equilíbrio emocional. A principal função é antidepressiva, porque atinge um ambiente que ajuda a acalmar as angústias, a negatividade, a tristeza e até a raiva. E daí, tá gostando das dicas? Então deixa pra mim o seu like aqui nesse vídeo. Poderíamos dizer ainda que esse aroma tem um efeito calmante sedativo, mas ele não deixa o ânimo lá no chão. A energia do Tatioli convida a reflexão e à concentração para superar os episódios negativos e transformá-los em algo positivo e energético, incitando a ação com serenidade. Sendo um dos aromas afrodisíacos mais conhecidos. Você pode usar na sua meditação ou também na sua aula de yoga. Tanto o incenso como o óleo essencial. E para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link da Amazon. Tanto com o incenso, como também com o óleo essencial. Agora eu quero saber de você, se você já conhecia todas essas propriedades do aroma patchouli. E também quero saber o que você achou do nosso novo cenário de Ganesha. Me conta aqui embaixo na descrições. Ó, um beijo bem grande para você. A gente se encontra no próximo vídeo, Namastê.